Fala galerinha, beleza? Essa é a nossa segunda aula do sexto ano de matemática. Eu sou o professor Davidson Felipe e sou graduando em engenharia civil. É, nessa aula nós vamos ver as quatro operações fundamentais da matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. E vamos ver também o que são expressões numéricas e como resolvê-las. Bom, adição adição nada mais é do que juntar quantidades e acrescentar uma a outra. Seus elementos são chamados de soma e parcela. Aí aqui nós temos um exemplo de adição. Nós temos 5 mais 4 igual a 9. O 5 e o 4, que são as quantidades que estão somando, são as parcelas. E o 9, que é o resultado da soma, é chamado justamente de soma. Nós temos as propriedades da adição. A adição ela, com a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Por exemplo, eu tanto posso fazer 3 mais 2, que é igual a 5, como 2 mais 3, que também vai ser igual a 5. Isso não vai alterar o resultado. O elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição, porque qualquer número que eu somar com o zero sempre vai ser o mesmo número somado. Então o zero nunca vai alterar o um resultado, como aqui. 5 mais 0 igual a 5. Associativa. Na adição de três ou mais números naturais, pode-se associar suas parcelas que o resultado não será alterado. Por exemplo, quando está entre parênteses, geralmente a gente resolve o que está dentro do parêntese para depois juntar com o que está fora. Nesse caso, nós temos 4 mais 2 mais 1. Só que 4 mais 2 está dentro do parêntese. Portanto, a gente resolve primeiro aqui. Então fica 4 mais 2 igual a 6, mais 1 igual a 7. Agora se a gente trocar e colocar dentro do parênteses o 2 mais 1, não vai alterar o resultado. 2 mais 1 igual a 3, mais 4 igual a 7 também. Fechamento, na adição de dois ou mais números naturais, o valor da soma sempre será um número natural. Então sempre que houver adição de dois números naturais, o resultado, a soma vai pertencer ao conjunto N dos números naturais. Bom, agora vamos fazer um exercício. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem resolver. Vamos lá? Vamos ver. Complete a sentença. A operação em que duas ou mais... Aí tem aqui para colocar a resposta. Se unem, tendo como resultado A. É chamado de... E na B... Na operação 9 mais 1 igual a 10... Os números 9 e 1 são as, e o 10 é a? Vamos ver a resposta? Na operação em que duas ou mais parcelas se unem, tendo como resultado a soma, é chamado de adição. Na operação 9 mais 1 igual a 10, os números 9 e 1 são as parcelas, e o 10 é a soma. Próximo exercício. Agora é uma soma, são... Três números que estão somando. Dá mais uma pausa e tenta resolver. Bom, para a gente resolver isso, a gente tem que se atentar a uma regra. É, na soma, a gente sempre vai resolver da direita para a esquerda. A gente nunca pode começar daqui e ir somando esses números assim. Tem que somar da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar aqui, ó essa coluna. Então, é 4 mais 1 igual a 5 mais 9 igual a 14. Outra regra, a gente não pode colocar um número de dois dígitos, tem sempre que colocar um dígito. Portanto, a gente vai pegar o número da direita, vai colocar, e o da esquerda, ele vai ficar reservado para a próxima coluna. Então, 4 mais 1 é 5, mais 9 14. Então, aqui embaixo vai ficar 4 e 1 vai ficar reservado. Na próxima coluna, nós temos 0 mais 7 mais 0. O zero é o elemento neutro, então vai continuar o número 7, portanto seria 7. Só que a gente deixou um reservado, então a gente vai unir agora, ao 7 vai ficar 8. Então aqui o próximo é 8. Depois nós temos 3 mais 2 mais 1, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. E por último, 4 mais 2, mais 4, 4 mais 2 vai dar 6, mais 4, 10. Temos um número de dois dígitos, só que não temos mais nenhuma coluna. Portanto, a gente pode colocar nesse caso aqui. Então, o resultado fica esse. Subtração. A subtração pode ser considerada retirar uma quantidade de outra, comparar quantidades e completar quantidades. É a operação inversa da adição, é o contrário da que a gente acabou de ver. Seus elementos são chamados minuendo, subtraindo e diferença. Agora a gente tem um exemplo aqui de uma operação de subtração. Nós temos o valor que vai ser subtraído, é o minuendo, o valor, a quantidade que é subtraída, que é o subtraindo, e o resultado, que é a diferença ou o resto. Aí 10 menos 6 igual a 4. Vamos agora às propriedades. Bom, a comutativa. Não é válida na subtração. A ordem dos elementos altera o resultado. Por exemplo... 8 menos 5 vai dar um valor, vai dar 3, pertence aos números naturais. Entretanto, se eu inverter a posição 5 menos 8, vai dar um número negativo, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a ordem dos fatores elas vai influenciar, sim, na resposta final. Associativa. Também não é válida, pois ao associar seus elementos, o resultado se altera. Por exemplo, nós temos aqui 7 menos 3 menos 2. Lembrando aqui, o que está dentro do parênteses, a gente sempre resolve primeiro. Portanto, se eu resolver 3 menos 2, vai dar 1. Aí o resultado vai ficar 7 menos 1, igual a 6. Já se eu inverter a posição dos parênteses, eu tenho 7 menos 3, vai ser 4. 4 menos 2, vai ser 2. Então o resultado fica diferente. Fechamento. A subtração de dois números naturais pode gerar um número não natural. Ou seja, a subtração não é fechada aos naturais. Foi como eu tinha explicado antes na propriedade comutativa. Por exemplo, é, o resultado de 7 menos 10 é igual a um número negativo. O número seria o menos 3. E ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Ele pertence a um outro conjunto que a gente vai estudar nas próximas aulas. Por exemplo: 5 menos 0 é diferente de 0 menos 5. Nessa operação, 5 menos 0 vai ser igual a 5. Entretanto, 0 menos 5 vai ser menos 5. É o mesmo valor, só que em modo sinal. Vamos fazer mais um exercício. Novamente, sugiro que vocês pausem o vídeo para tentar resolver. Vamos lá. Complete as sentenças. Na subtração, aqui tem um número, menos 3 igual a 9, o número 12 é chamado de, aqui mais um espaço, o 3 é o mais um espaço e o 9 é a mais um espaço. É na segunda, na letra B, em a menos b igual a d, a operação chama-se de espaço. Na subtração 12 menos 3, a gente já tem o valor aqui por causa da questão, a própria questão entrega o valor. Mas caso a gente não soubesse se a questão não estivesse marcando, seria fazer a, a, a operação inversa. Como a gente viu, a subtração é o inverso da adição. Portanto, se eu não tenho esse valor, eu poderia somar, já que esse valor que eu não sei, menos 3 igual a 9, significa que esse valor que eu não sei vai ser 9 mais 3. Então seria 12. É, o número 12 é chamado diminuendo, pois é dele que será retirada a quantidade o 3 é o subtraído, que é o valor que vai ser retirado. E o 9 é a diferença, que é o resultado. Na B, em A menos B igual a D, a operação chama-se subtração. Foi o que a gente acabou de estudar. Mais um exemplo, eu sugiro que vocês pausem novamente para tentar resolver. Vamos lá. Efetue a subtração. Subtração. Bom, assim como na adição, na subtração, nós também vamos começar da direita para a esquerda. Então, primeiro essa coluna, depois essa e assim sucessivamente. Então, nós temos 9 menos 2, vai ser 7. Agora, nós temos aqui 0 menos 9. 0 é um valor menor que 9. Nessa hora, a gente vai precisar pegar um número emprestado com o número que está à esquerda. Então, se aqui é 5, eu vou diminuir 1, vai ficar 4. E esse vai passar para cá. Só que ele não vai somar para ficar aqui um 1. Ele vai acrescentar como uma outra casa. Então aqui do zero vai ficar 10. Portanto, será 10 menos 9, que vai ser 1. Aqui vai ficar 1 resultado. Agora aqui, como eu tirei 1, não é mais 5, é 4. Então vai ficar 4 menos 4, que é zero. E por último eu tenho 8 menos 6, que é igual a 2 seu nosso resultado.